Dorme igualmente, trabalha igualmente, então não tô vendo nada ali é normal, nada de aula, mas estranho. Cada um no seu estágio de evolução, do estágio aleatório ao estado racionalista, tudo está evoluindo, crescendo para frente e para o alto. Ah, não vejo nada estranho. Tudo é novo, tudo é velho ao mesmo tempo que este José Carlos Juliana. Certão. Vicente. José A. e Filho. José Bernardo de Oliveira. Meu nome é Juliana. Elaine. Desde assim. J. Cícero. Luiz. Rita Rocha. Lauce. Da Silva Cavalcante. Thaís. Washington Lima. Xixer. Carolina Sofia. Rosa. Luísa. Meu nome é Charlene. É Roberto. Alancio Zequeiroz. Maria das Dois, mas o pessoal que eu chamo me chamar de Mary. Na Eliton. Tiago. <risos> meu nome é Luiz. Aninha. Meu... Wilson. Maria <risos> Cícera. Oh. Ana. Ah, meu nome é Vera. Luciano. Gabi. Rogério. Fábio. Antônio Rocha. Pedrosa. Meu nome é de Ilza. Tiago. Tássia, Antônio Lopes. Sara. Tiago Souza. Carlos Henrique, Melo de Lima. Isso. Silvia Werneck. Algo. Paulo Renato Paulo Meu nome é Robert José Leopoldinho dos Santos É estranho no mundo. O que que eu acho que tem de estranho no mundo? O que é estranho no mundo? O que tá estranho hoje? Muita coisa estranha. Que é estranho. bem agora na cabeça uma coisa assim bem forte <risos> estranho no mundo eu não sei nada específico agora <risos> <risos> eu quero de <entendo> estranho mundo <risos> estranho essa pergunta é essa pergunta terrível é que estranho Bem, bem. Estranho. aí. não estranha mais nada, né, que tem no mundo. Aí é o caso. O mundo é estranho. É Muita coisa que eu não sei nem dizer, não é? O um dentro do mundo é que às vezes não enxerga o mundo como o mundo que se enxerga. O próprio mundo, meu amigo. Ultimamente nada é estranho. Estranho é o que é normal, né? O que a gente acha que é normal é o que é mais estranho, não? O estranho é querer ser igual a todo mundo. Estranho? Estranho é você acreditar num partido, que é o partido da moralidade, e ele fazer o que está fazendo hoje. Isso aqui é estranho. Estranho, estranho é... A violência é estranha. <risos> o mundo hoje é muito estranho. Isso aqui é estranho. dia a dia, né? Assim, a situação de muitos tendo e outros não tendo, isso é que eu acho mais estranho mesmo. Eu acho estranho é a pobreza, né? É a fome. que pode acontecer. Né? E o desemprego. É, eu desemprego que. Já largou. Não trabalha direito, ninguém quer pagar. Estranho no mundo, o Jorge Bush. É estranho? Eu não sei. Eu acho que tem muita coisa absurda, mas estranha. Já se torna uma coisa tão normal, tão comum assim, né? A ideia é que eles podem julgar uns aos outros. Isso é meio estranho. O normal é ser estranho, eu acho. <risos> pra mim, o que é estranho é o que eu não conheço. O estranhamento é um, é um estranhamento até, digamos assim, é, que se torna é, agradável. <risos> eu de estranho agora, eu tô desempregada. Mas estranho normalmente é a Mais coisas que eu não tô sem tempo de conversar, agora. As maluqueiragens, os mat, as, mata, as matanças, né? o, os governos roubando e várias coisas. O que mais tá tem no mundo é a bandidagem. A bandidagem está demais. Não sei de outro planeta. Né? É, uma pessoa senta perto de mim e me acha nojenta, pela minha cor. É muito estranho, é muito gritante lá latente. É um escaravelho. Acho que é o preconceito acho isso muito estranho, acho que as pessoas têm uma visão mais ampla sobre, sobre a sociedade. O que me estranhece neste mundo é saber que a fome mata mais que tudo, mais reais, mais que tudo. Rapaz, o que tem estranho no mundo é que nós estamos vivendo no um último dia de humanidade, cada um seres humanos diferente um do outro, as ira, cada um com ira diferente, e cada um com a personalidade demoniadas. E não há prazer nem amor uns um com os outros. As coisas cada dia mais piores na situação de sobrevivência humana, do amor né dos seres humanos. É da família dos escarabeiros O mundo é que está estranho. No mundo, eu acho que nada, na verdade, não é estranho. Estranho pode ser eu, pode ser você, pode ser todo mundo. Estranho pode ser uma forma de comportamento para padronizada, é uma coisa estranha, né? <risos> o mundo. Ou eu nele, né? Eu acho que tudo que eu achar estranho é culpa minha. O comum é neutro, não tem como. Estranhar as coisas é o principal alimento de, do conhecimento. Estranhá-las, investigá-las, buscá-las, conhecê-las. Olha só. Estranhou. Quer pegar, quer educar, quer investigar. Ah, eu não consigo achar mais nada estranho não hoje. Por mais estranho que o mundo seja, você depende de um mundo estranho. É difícil mesmo. Falando do estranho que foi o personagem que você construiu, né? a miséria me incomoda muito. Mas não é estranho, é muito presente na vida da gente, a miséria. Eu gosto muito da performance porque ela se aproxima das pessoas, né? inclusive até às vezes com contato físico. Acho que isso é muito bacana na performance. Né? E ela fala uma linguagem que é a linguagem do dia a dia, do cotidiano, e é uma linguagem de hoje, atual. Eu gosto muito disso. Gosto muito também da possibilidade de você usar tudo. Você pode colocar tudo que você quiser dentro de uma performance. Essa mistura também das linguagens outras, não é? Que ela existe também no teatro, mas que na performance se torna mais evidente. No mundo contemporâneo tudo acontece ao mesmo tempo e as coisas vão se interpenetrando e se entrecruzando, não é? E aí é óbvio, as coisas vão e voltam e tem uma nova roupagem. E aí entra a questão da academia, né? é onde a gente se conceitua, né? são os conceitos, né? o que, que é performance, o que, que é isso, o que, que é aquilo, e aí você vai construindo. O estranho é, me parece... Que foge um pouco também do conceito de performance. Por quê? Porque ele se aproxima muito, muito, muito da vida de uma pessoa, mas da vida de uma pessoa que está lá naquelas condições, né? porque você não vai para um palco, você vai para a rua, vai para a sarjeta, que é o lugar onde aquele, aquela pessoa vive, vive. Começa a acontecer uma interpenetração muito grande entre a vida e a arte. estranho O cara que anda fazendo coisa errada é estranho, né? Porque cada um tem, tem a sua maneira de pensar e cada um tem um nível aberto de fazer o que quer. Eu vejo algumas pessoas estranhas. Eu acho que as pessoas que são estranhas são as pessoas que mentem, as pessoas que dissimulam, as pessoas que não, não assumem o que elas realmente são. Eu acho que são pessoas estranhas, as pessoas não verdadeiras. As pessoas que se acham normais. Ah, sei lá, acho que depende. Você é super estranho, cara. Eu preciso achar uma pessoa estranha. Esse cara aí que tá do meu lado. As pessoas se olham estranho. É aquele olhar que não te olha. É o bicho mais diferente que tem em cima da terra. Bem, eu acho super estranho as pessoas crentes. Eu sou preconceituosa com quem é crente. A maioria das pessoas não lê e não ouve boa música. A pessoa não compreender a si próprio. É duro e difícil, é isso? É um cara muito diferente, sabe? Eu olho para outro cara assim eu digo, poxa, parece que esse cara jogaram ele de lado, de, de, de outro planeta, assim, ele é extremamente é, é diferente, assim, um pouco estranho, muito estranho. Estranho é o povo do mundo, que são, tem um que é bem estranho, mas para mim tudo é alegria. Depende de como você enxerga o estranho. Rapaz, olha, como já dizia o nosso amigo Caetano, de perto ninguém é normal, né, então por aí eu acho que a arte exatamente ela ela passou ela passa a ser na na, na no na, nessa existência a manifestação dessa vida desse sentido de vida no meio desse caos que o ser humano criou para conseguir né, para conseguir fazer sobreviver o que há de vivo mesmo dentro da dessa sociedade que é meio meio massificante, matante, vamos dizer assim, né, letal. Parece que a arte, parece que ela quer encontrar de volta a vida. Acho que para mim, pelo menos, é muito claro, e na medida do que eu estudo, eu também tenho essa sensação. Depois de tantas, de tantas investidas que a arte fez, ela vai, ela vai evoluindo, né, se a gente pode chamar isso de evolução, mas ela vai evoluindo para essa questão da... Esse trabalho mais performático mesmo, que acho que é o caminho que isso, que isso vai, vai sendo obrigado a ter. É, menos do objeto artístico, mais do, do, do, do, do, da, da personalidade do performer. Está é preocupado com uma questão social, e essa questão social é exatamente reflexo dessa disparidade de, de, de conceituação da, da, da, entre a sociedade e o ser humano também. A gente às vezes tem medo da negação do social, né, de medo do confronto real desse social. Ele está se dispondo a ser um, um ícone de negação, e a hora que ele se dispõe a ser um ícone de negação, ele passa a ser culpabilizado, ele passa a ser responsabilizado. Então essa, esse medo também permeia a ação cênica. A gente precisa ver essa sociedade com, com olhos de, quem, de não massificado. Toda a sua ação no sentido humano, ela precisa ser muito, muito delicada, muito, muito repensada, muito, muito mastigada antes dela ser executada. Então essa, essa mastigação dessa sensação nem sempre é possível num temperamento, num momento de um temperamento explosivo, num momento de um temperamento intempestivo, por exemplo. Quando você deixa a ação subentendida, você realmente não faz uma ação é, direta contra. Mas você se coloca, de uma certa forma, em favor da vida. Eu acho que a palavra ela tem essa, essa, essa coisa direta e ambígua, né? Ela pode dar um sentido ambíguo, ela pode deixar você numa situação embaraçosa. Quando você age em, em, em processo de dança, aí a sua ação ela se torna simbólica para você mesmo. O que, o que, por outro lado, distancia quem está assistindo do que aquilo pode realmente significar. Ela exige muito mais clareza até do que cada ação pode significar. Eu acho que por isso que acaba tendo a performance passou a ter uma significação muito grande na construção da arte do final do século XX por conta disso mesmo, porque ao invés de você ficar mastigando, mastigando, mastigando e impedindo uma ação criativa de acontecer, você vai logo para as cabeças e... e... E não se importa muito se aquilo está mastigado, se não está mastigado, se vai ser entendido, se não vai, não vai ser entendido. A ação precisa acontecer porque você precisa da ação, então você vai executa E depois é que você vai pensar no que aquilo realmente projetou de coisa positiva ou negativa, inclusive para você que fez, para a sociedade então. Atualmente eu não me acho estranho porque eu tenho um Deus. E, e esse Deus, ele o alimenta é espiritualmente uma esperança melhor, brevemente, que brevemente tudo isso vai passar, nós não sabemos quando. É, é, é, é, é, é complicado Eu tenho cabeça, eu tenho dois olhos, eu tenho eu, eu tenho duas mãos, então não beijo vejo como uma pessoa estranha. Não é nem isso, eu acho que tem muita gente com isso, mas eu sou muito... é de neura. Não, eu me acho uma pessoa normal. <risos> Por isso que eu sou estranho, porque eu sou normal. E eu? sou, não sei, eu acho que eu sou. Sei lá, Quem me acha estranho é porque não me conhece. Eu não. Eu porque ninguém arrepende mais ninguém, né? Estranho. Não sou contraditório, mas não acho que a gente se estranha. Eu sou um estranho. Em casa fazendo tudo aí. Tá é um pouco estranho, né? para mim eu sou estranho. Eu tô meio estranho porque tomei essa pancada aqui. Isso aqui foi a Joselita, porque eu não dei um pedaço de maçã. Eu me sinto muito inadaptada. Estranho. Eu não Isso. quero me sentir estranho, mas quando as pessoas me sentem estranho, eu me sinto estranho. Eu me acho até muito igual. Me acho uma pessoa completamente estranha. Estranha no ninho e estranha no mundo. Eu, eu não me acho estranho, mas eu acho que tem gente que acha. Estranho como um alienígena, como um marciano que desce na, na terra. Tava sem emprego e ficava todo estranho, né? Eu gosto que as pessoas me acham estranha. Rapaz, me acha estranha. Eu me acho uma pessoa muito estranha. E o que aconteceu? Me sinto uma pessoa estranha uma vezes. Eu não sei ainda onde eu piso. Eu não consigo administrar o que está dentro com o que está fora. Eu acho que há um conflito aí com o que está aqui por fora e o que está aqui dentro que causa muita estranheza.